E aí, me chamo Douglas Gilmar Lucas Bem-vindo a mais um Vadiando Bom pessoal, a gente começa mais um Vadiando Se você está vendo esse vídeo, já deixa o like é, Curta esse vídeo para dar uma força para o canal se não for inscrito, se inscreva, a gente agradece. Então pessoal, a gente vai falar sobre as melhores Opens. E Luquinha vai falar sobre. Eu vou falar sobre One Punch Man. pessoal, é, é, sabe aquela abertura que você vai assistir e você sabe que vai se empolgar então essa, essa é a abertura a abertura de One Punch Man é sinceramente, só quando toca aquela, aquela musiquinha do e o, o, o Saitama andando por, por os quatro cantos do, do mundo todo, com aquele, com aquele punho levantado, procurando alguém à altura pra poder enfrentar então a, só você vendo aquela cena você tá ah, porra ah, um negócio massa, então Realmente, o um Punch Man pra mim é uma das melhores aberturas Principalmente das mais recentes De 10, 15 anos pra cá, eu acho que pra mim é uma das melhores que tem é, Bom pessoal tem uma, uma open que eu acho que é extremamente fodástica, primeira open de Shingeki no Kyojin. Acho que é incrível, uma porrada mistura elementos da música clássica, ou música erudita, com, junto com uma pegada mais pesada e acho que assim, a primeira Open de Shineki no Kyojin acho que é uma incrível embora muita gente, go... acha que a segunda, a terceira Open do Que é de Fodacha também só que essa, a primeira Open foi a primeira porrada que a gente viu os primeiros episódios de Shigeki no Kyojin, eu acho que por isso essa Open marcou bastante bem, o único que eu vou falar é a abertura no caso da Open é a, a segunda Open de Noragami Então, pouca gente conhece Noregami, porém, aqueles que conhecem dizem que é um dos que estão acima da média atualmente, pois a história, mesmo sendo um pouco clara é de um deus, que mesmo sendo um deus antigo, não tem um templo, e pois não tem um templo, tem que fazer trabalhos manuais para, para ganhar dinheiro, para mesmo para ir próprio construir o seu templo. E, com isso aí conheceu uma garota lá e essa garota começa a se mover com ele e a corre daí e os dois combatendo demônios. É isso aí pessoal, a gente finaliza mais um variando com as melhores Opens que a gente gosta. Se você curte alguma Open específica e quer dar uma dica aqui pra gente, deixe nos comentários. Então é eu isso aí pessoal, César aqui. Valeu, falou, um abraço. Dá um like do amor e da paixão. Opa, ficou essa a Aí Você é copiou nessa SMZ ou seu porra? É que eu você tirou da paixão, do amor pela paixão. Eu gosto de que eu pede um de Alisson, mas é semizinho pouco faz esse negócio. Não sabia que essa era a referência. Vai gravar outro? Bora! Bora. Agora, doguinha diga quanto é que custa o serviço desse deus? Cinco centavos. <risos> é porque é, um, é o é, é um preço é... de uma oferenda. Ah, é um Deus mesmo? Ele é um Deus. é um Deus mesmo. É um deus. Só que ele precisa juntar dinheiro para construir o próprio templo. E ele faz serviço a, a custo de 5 centavos. <risos> Aí vai juntando de 5 em 5 centavos para Para poder comprar o seu próprio templo. <risos> <risos> Mas ele não podia fazer não o templo dele, com o poder que tira do bumbum. Não, não porque ele é porque não é um Deus da. Ele não é um Deus de tudo. Ele é um. um deus da guerra, para ser exato. tipo um Deus da destruição. Ele então, meio... não pode construir, ele, ele só destrói Ele devia destruir pra ganhar uma grana né? É mais fácil pra dar uma laça Não tem rua, mais né? gente que não quer mais vai de trabalho Ele cansou disso É, estão dizendo que é Deus tudo tá certo Há controvérsias aí Beleza então, Sim, é então é isso <risos> <risos> <risos> Uhuuu Uhuuu Vou pegar o erro pra comer um biscuit. biscoito Biscoito <risos> Biscoito? Bata a palma da dozeira pra não encerrar